Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal O Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje, eu te vou fazer o unboxing das cartas do Papai Noel. Você já se inscreveu aqui no canal? Deixa de ser um trollzinho e se inscreva agora mesmo. E sem mais demoras, vamos ao unboxing. Então galera, vamos começar o unboxing. O papai vai te ajudar, tá bom? Tá bom. Então vamos vir aqui. Eu acho que esse tá fácil, Lulu. Vem mais pertinho aqui. Acho que nem vai precisar da tesoura. É, então já vou deixar ela de canto aqui. Deixa eu só tirar. Acho que eu vou rasgar aqui. Lembrando que foi diretamente da HarperCollins, né? O pessoal enviou pra gente aqui. Olha só, Lolo. Tá pronta. Olha a capa. Que bonito! Ficou bem legal essa edição, né? É. Vamos tentar abrir. Acho que tá fácil, puxa aqui, ó. Só puxar. Bem grande, né? É <risos> vamos lá enquadrar aqui para você. <risos> Pode abrir. Olha. Olha essa porta de guarda aí. Carta do Papai Noel Harper Kids. <risos> tá muito bonito, hein? É. Yeah. Um Nossa, essa folha aqui tá bem grossa. 1920. <risos> Olha, tem uma cartinha. Tá passando. o Papai Noel. <risos> 1923. Fica mais pra cá. Fica mais enquadrado. Um Outra cartinha. 1924 Outra cartinha Olha só São as cartas que o Papai Maior enviou pro filho, pros filhos do Tolkien, né? 1924. Vamos lá 1925 Vamos dar uma folheada? Não. Nossa que, que é isso? Descobreta Goblin Não. Ai é oh, Papai Noel ali, um <risos> Ficou muito bonito, né? É. E essa letra tremida aqui do Papai Noel? É. Já tá muito frio, né? Rosto é. é. <risos> lá. Ah, o Papai Noel escrevendo. Muito legal, né? É. é. Você gostou da qualidade? Gostei Pra ler é bem legal, né? É Olha só Vamos ver aqui no finalzinho Tem várias cartinhas Nossa, assim 1940 já Nossa Começou 1920 ali 41 42 Dois. Nossa Será que é 43? Uau Não pode ter anos, 44 né? Não, não pode não. Infeliz, mas tá. hum. Olha só A parte de trás pra galera ver Gostei dessa textura Você gostou? Passa no... Eu gostei Bem legal, né? Vamos ver do lado aqui mas... Deixa eu mostrar aí. Da galera vê aqui legal quadrando muito bom né é. tem um verniz aqui ó, no Papai Noel e é. no título No final que tem é. Galera, eu gostei muito desse livro, ele ficou bem bonito. Então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E curta a página no Facebook e siga o Bolseiro no Instagram. E eu não conheço a metade de vocês, a metade que gostaria. E gosto menos da metade de vocês, a metade que vocês merecem.